Tranquilo, já estamos de volta na pegada uh, aqui. Marvin, a situation aqui. Cortador das correntes. Item Corredido altamente importante. Rapaziada, o policial Marvin já, já não tá respondendo, hein? O que, que acontece? Vamos usar o corteiros aqui? Ó. Vamos sair fora. Pra ficar esperto aqui. Tem que ficar esperto. Tranquilão. Já tem outra aqui, ó, que a gente pode abrir Tá rolando tá gemidos aqui? É o Raido Kojima, hein? Botaram o Raido Kojima no jogo! É resistente, tio É resistente ó, ó, ó Joelho magrelo Não propício pra tiro Cai, Raido Kojima! Ô, Leon! Isso, Leon Be Be Nossa Fura a costela dele Isso Ó isso aqui é por você ter trocado a voz do Snake no Metal Gear! Ô, louco, peraí, peraí, peraí. rapaziada, será que esse aqui tá vivo? Beleza, rapaziada. Usamos rebelde. Oh, que jogo! Nossa, bezerrão! O zumbi bezerrão é forte. Beleza, peraí, tá. Taca a mãozinha para frente. Tranquilo. Rapaziada, joelhinho, joelhinho. fazer cada, cada joelho deve ter uma vida, tio. Ô tio, bota o outro joelho. Isso, Leon. Fura a furtilha. Na furtilha. Fazer, ah! será é que morreu? Fala que morreu. Tem que ficar esperto, tio. Tem que ficar muito rápido, ligeiro, esperto com esse zumbi. A faquinha tá no vermelho. Altamente a ponto de quebrar. Ó, ó, ó. Tá rolando mais um zumbizinho ali. Beleza, pegamos simplesmente... Não temos local pra colocar ele agora Vamos ter que voltar aqui daqui a pouco O zumbi levantou Totalmente sem o seu nariz O que que acontece? Vamos dar a volta aqui Beleza, ó, ó Tem altos itens aqui que a gente vai ter que voltar pra pegar Uma granada na mesa Rapaziada, se eu entrar aqui Eu rodo, tem que ficar esperto Ele tá lá atrás, vamos simplesmente lembrar o que tem aqui Ó não cabe, não cabe, é manivelso, hein? Vamos deixar os negócios no baú ali, rapidão, e voltar. Vap. Ah, and, antes de dar o VAP, vou tirar esse aqui da, da, da mesa. Abrir a portinha. Rápido! Ô, oh, louco, Leon! Meu Deus! Ai! Ô, oh, Leon! Nossa senhora! Ô, oh, louco! Onde? O jogo tá chato. Tá chato. Escopeta, tio. Ô, escopeta. Ô, oh, Leon. Calma, Leon. Respira. Vou simplesmente voltar por aqui que deu treta daquele lado ali, hein? Só falta o seu barriga levantar. E já, já, já desliga o videogame, queima a casa. Vamos parar com tudo. Pera aí, jogo. Pera aí, eu tô no, eu tô no hard, jogo. Calma aí, dá, dá um tempo. Rapaziada, é o sobrindo de Kojima, hein? Ó. Aí, vamos ver se o zóio dele é prova de bala. E aí, tchau, de boa? Ô, oh, louco! Ele, ele, ele gruda! Rapaziada, se grudar é danger. Oh, meu Deus. Espera aí, hein? Vai com calma, jogo. Tá com bigode essa, hein? Ó. Aí, aí vai cair, tira. É só uma tremidinha no, no gatilho aqui. Esse completão faz um, a sua cabeça ser uma abóbora explodindo. Rapaziada, eu estou calmo, estou tranquilo. Por quê? Eu tenho fusíveis agora. Ó. Vamos fazer o nosso caminho mais curto. Oh, Ô, meu Deus, não peguei o fusíveis, hein? Não peguei o fusíveis. O que que acontece? Rapaziada, a faquinha já morreu. O que que acontece? Vamos descartar a faquinha? O que que acontece? Teve que descartar a faquinha porque ela já estava quase morta. Vamos pegar o fusíveis aqui, ó A gente pega o fusíveis, usa na porta, volta Pega a Manivelson e sai fora Tranquilão Rapaziada, o jogo é altamente escurão aqui na caverna É meio, meio treta de ver as paradas Tranquilo, a gente vai dar a volta na mesa Por motivos de economização de munição Ó, ó esse cara aqui de jaquetão, tio É, é playboyzão, aqueles playboyzão Forgado que morde ardido Ó, é rápido Tranquilão Ô Leon Pega simplesmente a manivelsum Vaza muito rápido Vamos deixar uns itens no baú Ficou uma granada em cima da mesa A gente já vai voltar ali pegar Ô oh, meu Deus, um spray gigante, hein Ô oh, meu, salvou o jogo, o jogo Muito obrigado oh! Rapaziada, o, o cabernet nunca ficou Tão emocionado e pegou um spray na vida, hein Vap Tranquilo, rapaziada, o caverninha, por motivos de precaução, vai simplesmente pegar a plantinha lá em cima. Vap! Louco! <risos> <risos> rapaziada, vou pegar a plantinha aqui. O cara tá pegando fogo, hein? Oh, meu Deus. Rapaziada, pegar uma plantinha, vou colocar no baú ali. Tem simplesmente que pegar o outro item que tá lá embaixo, Pap. Beleza, voltando aqui, tem que ficar esperto com aquele zumbi, hein? Ele é esperto oh, Ô oh, oh, meu Deus, tem mais um corredor ali se marcar hein? Voltamos aqui simplesmente pra pegar Essa Flash Grenade Tranquilo, bota no inventário do Leon Fazer, O cara vai fechar o corredor agora, hein, pilandrão E tem um outro pra abrir a porta ali né? É até bom que a gente atrai os dois juntos Tiozinho, abre essa porta logo Isso, Oh meu Deus É é, pri Mas é, é primo do seu barriga, hein é o nono. Oh, Vamos dar a volta pela mesa aqui? Nada, mais na verdade é o filho, tio. o filho dele, o Deixa te dar a volta. E volta. De -de -de deixa os caras ali de boa. Tranquilão. Sendo assim, rapaziada, temos nada mais, nada menos que o um giradinho aqui, hein? Vamos manter ele com o Leon. E lá no segundo andar, onde que a gente precisava apagar aquele fogo, hein? Mas ainda a gente não terminou de investigar aqui. Acho que pela... pela Vamos terminar de investigar esse lado aqui. E ver se tem alguma coisa a fazer pela direita ali. Que eu acho que a menina não passou. Tem o Loki pegando fogo aqui, hein. Ó, ó, ó. Altamente pegando fogo, tio. Ó, chefe. Rapaziada, não tem extintor, aí agora. Será que ele entra aqui? Rapaziada, é, é sala do amor que eles não entram, hein. Ó, oh, respeita. Será que respeita a sala do amor? Ele respeita, tio. Chega aí, tio. Olha Quer não? Olha, beleza. Bom jogo. Não vai morder aqui, hein. Tô na sala do amor. Tô no pique, tio. Ó. Oh. Será que tem outro atrás? Ô, louco, tio. Dois. Rapaziada, tá fechado o corredor ali antes de mais nada. Vamos usar a manivelson lá e depois a gente volta aqui. Porque eu acho que não vai ter munição suficiente pra matar esses blocos. Eles estão pegando fogo, bloqueando o caminho. Logo, logo eles viram churrasco e a gente volta, hein? Vamos simplesmente por esse lado aqui, que deve ser um a forma mais rápida de local, de usar o giradinho, hein? Pegamos um giradinho ali. Pra quem não sabe é a manivelson, hein. Ó. Beleza. Rapaziada, vamos, pro... vamos apresentar pra ele a escopeta. Ó. Oh, tá de boa, the... tá de... tio? Rambo? Ô, tio Tem. Dá um sorriso cogate pra nós hein? Tio aí. Tio Zita come, hein? Rapaziada, ó, ó, ó, ó. Ele entrou. Ó. Oh. Oh, meu Deus. Ele tá querendo fazer fusão com o cara ali, hein? <risos> oh! Nossa, a história é igual o Jaque, hein? Rapaziada, <risos> <risos> tá, tá, tá rolando uns roncos ali. Eu acho que é a aleijadinha lá que a gente deixou pra trás. Vou oh, embora esse negócio aqui, ver, o é que ela é. Munição, hein, munição A Tia tá vomitando atrás aqui, hein Rápida Ô, Leon, Vamos subir essa escadinha aqui, rapidão Beleza, subimos a escadinha Vamos nada mais, nada menos Vamos ver essa porta Voltar aqui mais uma vez, ó, ó, ó, item. Vamos de boa. O problema é o Linho não ter bolsinha, não tem espaço pra nada. Vamos ver é que pega essas bolsinhas no hard? Beleza. Opa, sempre tem surpresa, o Caverninha sempre, sempre tá com o gelado aqui. <risos> é esperto. Vamos descer aqui na, na camaradagem. Completou na mão pelo menos e Cinco tiros, cinco balinhas Ó, ó Esse é plantinha vermelha aqui O cabelo não teve tempo de pegar nem espaço Tranquilo Ó oh. Sim, Simplesmente cortar a água Por quê? Muita gente vai falar Ah, por que cortar água só passar? Não O Ninho não pode molhar a franja dele Porque é uma franja especial e altamente fashion Não é qualquer tipo de jogadorzinho não, hein Cuidado Ninho, não molhe sua franja Beleza. Rapaziada, é, tem, tem um Loki ali, hein? Altamente fingindo ser do bem. Tem faquinha ainda? Tem granada, hein? paga granada, o Loki. vamos vou, vou dar os primeiros socorros no Loki aqui. Ó. Vamos simplesmente vou, vamos ter que fazer uma cirurgia no cérebro dele. Vamos abrir a jaca primeiro. Rapaziada, acho que abrimos demais a jaca, hein? Acabou explodindo um planeta. Tranquilo, vai, vai, vai com calma. Pois é, temos mais uma aqui, mas vamos deixar de momento Precisamos de fazer munição para escopeta. Precisamos da outra pólvora, tipo, o jogo não está querendo Nos dar Ó, oh, munição escopreta Eu Não fica feliz com munição escopreta no hard não Ó, ó, ó, quantos tiros vai ter aqui? Dois tiros, ah, meu Deus Tranquilão Suspeitos de estarem altamente Mortos Sim, oh! Beleza, pra quem leu a cartinha, tá ligado que se a gente não, não fazer barulho... Ó, entra ele, Leo, de boa. Ah, meu Deus, não fez barulho na porta, hein, Leo? Cuidado, hein. Rapaziada, Os caras são surdos, vão ficar espertos, que deve ser um beijinho só com aquela língua gigante dele ali. Já deita qualquer tipo de oponente. Beleza, temos uma pólvora boa. Isso é bom, porque essa pólvora aqui, ó... Você pode simplesmente combinar fazer munição de escopeta com uma munição de escopeta a gente faz mais escopetagem. Só que dá só duas balas, hein? Aí a gente vai ter que pensar e ver esse racionamento como funciona. Porque temos mais uma granada aqui. Mais munição de escopeta, adoro. Prazer, já são sete. Computadorzinho. Precisa de um item. Ó. Beleza, falhou na autenticação. Beleza, você precisa de um dispositivo USB para poder abrir a sala das armas. Tranquilo. Vamos simplesmente cair para dentro aqui ó, e ver o que, que tem de importante. Bateria. Temos uma bateria e temos uma carta aqui, que nesse jogo é muito bom ler as cartas, porque ela simplesmente diz o que você tem que fazer. 28 de setembro de 1998, aviso da realocação do material de escritório. Cofre numérico resistente a calor 3 do escritório da Star, segundo andar, para escritório oeste, primeiro andar. O segredo é esquerda 9, direita 15, esquerda 7, favor trocar assim que receber o material. O que que acontece? Já temos o código, simplesmente é na sala onde tem dois zumbis, Nada engraçado, mas acho que temos espaço Pelo menos pra pegar a flandinha vermelha, ó Vap no bolso do Leon Tranquilo, com a bateria já No bolso do Leon, a gente tem que continuar A investigar aquela área Olha vou, vou devagar aqui Porque tem nada mais nada menos que o linker, hein Bom, Vamos sair na moralzinha aqui. Aquela ali é meio abraço, tio É meia dentada pra cair Simplesmente a franjinha do Leon no chão Tranquilão com a bateria na mão e alguns lugares... Pô, oh, meu Deus, o travou aqui. Alguns lugares ainda por investigar. Simplesmente vamos achar o baú mais próximo do jogo. Ó. Oh. Achar o baú mais próximo e colocar os itens dentro, não necessário de momento. A flash Grenade. Beleza, rapaziada. Simplesmente dando uma olhada aqui nos locais ainda onde não passamos. Tem simplesmente essa parte no começo do jogo Onde que a gente deveria ter cortado as correntes E ainda não passamos por lá Simplesmente vamos grudá-la VAP <risos> Ô Leon Rapaziada, o zumbi cercando o corredor aqui, hein Ferra, hein? Ai, só Loki Ai, você cai, hein oh, Nossa senhora, hein Caiu é igual um saco de Strumerson. Aí, ah, faturou as perninhas. Vamos é, deixar ela descansando lá embaixo? Pra ela pensar nos seus atos e refletir que pular do segundo andar não é uma coisa muito amigável para com os jogadores. Beleza. Rapaziada, agora sim poderemos VAP. Vamos ficar ligados que tem itens ainda por pegar nessa parte. Tranquilo, rapaziada. Tem um link aqui. Ó. Passa, vamos passar na moral aqui. Ele tentou quebrar a janela aqui, ó. Não... É do. Pô, meu, ele não é dócil. Se rea... Ai, meu Deus, o Leon, peraí. Rapaziada, esse cara. É, é, é, é gelas ovo, tio. Aqui é gelas ovo. Abre, Leon, rápido. Beleza. Rapaziada, é, deixa o bichinho lá, hein. Tranquilo, já pegamos. Pô, a nem tinha pegado o negócio. A gente tava sem espaço. Eu tenho que voltar aqui e pegar. Esse negócio de espaço aqui tá deixando o caverninho irritado, tio. pegar isso agora. Beleza, tá acabou. acabou. de pegar, a tiazinha já, tá, já tá na... Tá na perseguição aqui, okay, hein. Need for speed. Espera em inversão aleijadinha. Tranquilo. Agora, nada mais, nada menos que deixaremos esse medalhão. Já temos dois. Esse é o segundo para abrir a passagem que nos levará a o porão. Porão, não, tio. É simplesmente o esgoto, hein? Vamos ficar esperto. Marvin, aguenta aí, tio. Still Ó, alive. ele ainda tá vivo. Falta mais um. Tranquilão, rapaziada. Simplesmente vamos abrir aquele cofre ali. Eu acho que é. meu Deus, calma aí, a chavinha. Vamos abrir a chavinha aqui. usar a chave aqui. Ó. Beleza, rapaziada, uma boa notícia Essa chavinha já foi usada, podemos descartar Mais espaço, o cabrinha adora Pronto, clica ela Peraí, jogo O cara tá vivo ainda, hein, tio rapaziada, o cara tá segurando aqui a caixinha, hein Vamos rápido antes que ele volte. volta Não tem nada mais, nada mesmo que abrir esse cofre aqui era, era esquerda 9, direita 15 Beleza, esquerda 9 Direita 15. Fazer qualquer outro número? Acho que era direita 7. Abriu. Era isso. O que? Bolsinha? Nossa senhora, jogo. Finalmente pegar uma bolsinha. Ô, oh, joguinho do amor. Agora é dois espaços a mais. A pochete fashion do Linho aqui vai dar muita energia ao nosso gameplay agora. Eu só tem que ficar esperto. Tem zumbi novo na área, hein? Ó, oh, tem novos frequentadores. Da mansão, da delegacia aqui, hein? Yeah. Pai, tá, tá entrando lock hein? todo momento. Beleza, rapaziada. Pode ver que ainda ficou uns itens por pegar. O bom desse game é que ele mostra exatamente onde tá os itens. Ó, tem um aqui, tem muniçãozinha do amor. Tem outra pólvora para a escopreta. Tem até boetas. Então, o caverninha simplesmente vai estar tá vasculhando esses locais. Antes de prosseguir o game, porque Nada mais nada menos estamos jogando no hard O que que acontece? De momento onde deveríamos chegar É nada mais nada menos que essa sala aqui Temos que cortar as correntes Então, só que aqui tá bloqueado, rapaziada Ah, meu Deus, aqui a gente passa pela janelinha? Não tem como pular para cá A gente vai ter que voltar pela entrada da delegacia Então vamos lá, vape! Rapaziada, a plantinha secreta tava aqui atrás O caverninho já pega, agora tem a pochetinha O único problema é que para voltar a delegacia É por esse caminho aqui, o caverninho vai ter que passar pelo leaker Rapaziada, o caverno não tem a mínima vontade de passar por aquele Lick ali, tio. Oh, meu Deus. Se relar nele, o problema é que você pode andar. Mas relou nele, tio. Aí já era, tio. Ele vai jantar você com muito amor. Ó, ó. Oh, oh, tá por aqui, o Loki. Ai! Ô, oh, Leon. Oh, Leon. Pera aí, Leon. Tá no hard, tio. Respira bem, hein? Ah, Ainda bem que ele tava na parede lá atrás, tio era, eu não tô bem, não. Tô, tô, tô, tô tranquilo. Tamo de boa. Função e saudável com o Leon. Rapaziada, perseguição de novo aqui. A gente Force for Speed, cadeira de roda versão 3. Vamos continuar no amor e passar pela recepção. Assim podemos dar a volta. Antes de mais nada, é bom a gente pegar o madeirinho, beleza? Pregar a janela. Assim a gente prega todas as portas bentas ali. E nada mais pode nos afetar O caverninha deu uma volta gigante agora É, caverninha, vamos prestar atenção no game, hein Beleza Pelo menos é que tinha uns Locke pegando fogo ali, hein Vamos ver Simplesmente entrar, atravessar essa linha ali A delegacia ficou massa, hein Ó Os mármores brilham e tudo mais Tá, tá, tá muito bom o gráfico e tudo mais desse jogo, hein o caverninha altamente curtiu Mais do que curtiu, tá muito bom Beleza Continuando o aqui. aqui oh. Tá rolando um fuego Ô <risos> jogo Ai, abre, abre Rapaziada, abre na sorte A porta ali nem sequer que abriu hein? Beleza, tabuinho Pega o tabuinho Rapaziada, temos mais espaço Tô curtindo, o jogo. agora eu tô começando a curtir o jogo Beleza Pra ter que ficar esperto, os caras nunca morrem hein? Dando essa dica a vocês. Vamos continuar a atravessar aqui, hein? Ó. Oh. Beleza. Por aqui, Leon. Mostre-me o caminho. Leon. Beleza, agora que a gente tá com a tabueta já. Nas costas do Leon. Vamos simplesmente trancar a última janela que falta. Tamo com o cortadinho, né? Tamo com o corteiros ali. Ah, oh, meu Deus do céu. Temos a capacidade de... O cavernês já vai combinar a plantinha, porque é uma mordida vai pro danger. Então não, não adianta ter uma plantinha verde só. Tem que combinar sempre. Beleza. Trancado, trancado. Portinha que não abre. Tem mais um lock aqui. Olha, espero que eles não tenham entrado já em aquela janela última ali que falta. Corre! Não! Não entra! Vai, entrou, olha, rolando igual um saco de merda. Vai escopetar tá um dedo dela. Ó, ó. Manda na jaca. Oh, meu Deus. A jaca dela é forte, hein? olha é, bom morreu com um a bundinha pra cima, hein? Vamos ficar esperto, hein? Beleza. Vai, tem outro, hein? Tem outro. Entrou dois. olha é pedreiro! Pedreiro é forte! Nossa, pedreiro! Vai... Beleza, tá tudo trancado. Tudo na tranquilidade. Rapaziada, ó como meu, examinar não, agora não Abre, bica, ali um na cortadinha Rapaziada, já usamos, ó Tem esse negocinho vermelho aqui, quer dizer que a gente já usou o item Descartar, não tem problema Ó, ó, vamos ficar em silêncio aqui Plantinha A caverninha já curtiu essa sala Tem uma, uma porta aqui, a gente não tem essa chave Ô, meu Deus, tem, tem, tem mais uma tabuinha, hein Destrancamos a porta Mais uma granada Rapaziada, agora, agora tá começando a entrar os itens Ó, ó Pegamos o aparelho que faltava aqui Pra aquela explosão Rapaziada, tem, tem algum local ainda que o Caverninha Precisa A Japinha, É o louco, Japinha Oh, meu Deus do céu <risos> Devolve a granada aí, não tem como não, tio Olha, a Japinha é esperta, tio Explodiu dentro do olho dela Gente, tá de boa, ela tá de boa, tio Ô, oh, Japinha, deixa eu abrir essa porta aqui Rapaziada, a japa esperta ela, ela ficou atrás da porta E aí, Leon, e agora? Ó, oh, você vai perto Você vai perto, lá abre, vaza, Leon, vaza Manda no joelho dessa Loki Rapaziada, a cabeça dela tá meio arrebentada O a escopeta. Vamos ver se a gente consegue Rapaziada, não morre não, tio Nossa senhora, jogo Meu Deus do céu, hein Isso é hard mesmo, tio Oh, meu, tô tão calmo, tô tranquilo Tá viva? Tiazinha Vamos parar com isso aí rapaziada Vamos simplesmente pegar as peças que faltavam Para detonar aquela parte Em rumo ao último medalhão v Vamos por aqui mesmo? Acho que é mais rápido Ficar esperto. É, ah, eu ainda tenho um... Tem uma madeirinho ainda. Onde é que a gente pode usar ele? Acho que a gente já colocou em todas as janelas. Ó, ó, ó. Vamos olhar simplesmente todas as janelas que vai ter certeza que o hard. Vamos ser pacientes. Bom, de momento parece que tá tranquilo. Vamos dar a volta por aqui, então que é a forma mais rápida de passar por esse local. Vai ter um Loki aqui altamente vivo, hein? Ele é rápido, astuto, carnívoro, propício a danejar o Leon. Beleza. Ô, yeah. louco, tio. pode a tiazinha que caiu lá de cima, hein? Vamos ficar esperto, que ela é, é, ela é forte, resiste nem quebrou a perna. Ela no é 18 com oitavo andar. Ô, joelhinho. Nossa senhora, tem que acertar só um joelhinho. Tipo, tem, tem que ter paciência demais ali, ó. Vamos, vamos deixar ela no chão. Deixa ela de boa. Esse aqui tá costurado. Vamos simplesmente pegar a bateria. Ó. Vou pegar o baú. Pega a bateria benta. Rapaziada, querendo ou não... Querendo ou não, o Cabernet tá começando a fazer uma coleta aqui, ó, ó, tá começando, tem até um sprayzinho, começando a ficar bonito. Não vamos ficar feliz, mas vamos salvar, rápido Beleza, já temos os dois itens necessários que a gente precisava, vamos simplesmente lá no terceiro andar, onde simplesmente teremos que fazer aquela explosão. Foi uma ótima ideia, o gabinete é salvado o jogo, tá ligado, que as explosões são do mal. Rapaziada, o tá sempre cobriu o congelado porque o jogo tá sempre mudando, o zumbi tá sempre invadindo os locais. tem, tem que ficar sempre cauteloso daquele modelinho. Beleza, ó, ó o deixa um item pra trás aqui, nada mais, nada menos que uma pólvora. Altos itens no baú, ou pra deixar no baú. E já estamos ligados que o local onde teríamos que colocar bombetas é nada mais, nada menos que aqui. Beleza, rapaziada. Ó, oh, isso aqui era nada mais, nada menos que o detonador Só que ele precisa da bateria Isso é muito fácil de saber por quê Porque você coloca a bomba ali e ela não funciona Aí você tem uma bateria, o único item que, que dá pra usar Simplesmente Usaremos Tem 10 segundos por ir vazar, hein? Vaza ali Beleza. olha Olha, liquor Oh, meu Deus do céu Caberninha Oh, meu Deus, faz barulho, hein? Vamos acabar com esse código logo? Vamos simplesmente olhar aqui Que esse código é o simples mais fácil Porque o carinha já mostrou pra nós Beleza, tem a tiazinha da misericórdia Segurando o jarro do amor Nada mais é a dona Bernadette Com o seu arco e flecha atirando na cobrinha O que que acontece? Também tá veio já da parada Mas dá pra saber que a dona Bernadette já está aqui Com o seu arco e flecha apontado para a cobrinha Simplesmente pegou um o medalhão, hein? Rapaziada, até liquer aqui, tio. Vai dar não. Oh meu Deus. E aí, tio? Zumbi se arrastando no chão. De boa. De boa. Cadê o liquer, tio? Até um armário fechando a porta ali pro caverninha até aberto antes. Deu bobeira. Até o Leon empurrar esse armário aí? O zumbi janta. Ó, ó. Ô, zumbi. Aguenta aí. Vai, Leon. Pelo amor de Deus. Vai, Leon! Isso, Leon! Isso! Oh, meu Deus! Não, Leon! Nossa senhora, olha o bife do Leon, tio. Rapaziada, eles buscam, tio. Você passa eles, eles são mais rápido. Ô, Leon, pelo amor de Deus, irmão, dá aquela acelerada benta. Rapaziada, o, o sprayzinho que a gente tinha guardado com tanto amor, vai ter que usar agora, tio. preta, disco tipo, preta. Dentro do seu crânio, arrebentando o seu abacate, pra você largar de ser Loki e parar de mexer com o Leon. Rapaziada, vou ter que usar o um sprayzinho do amor, o que, que acontece? Zumbi picou, tio, última medalha do medalhão do amor O Caverninha poderia voltar o jogo, mas Bom, vamos continuar assim mesmo, tio Vai ter que ser assim Ó, antes de mais nada, vai que desce um Laker do teto ou... ou vê uma aranha super gigante que engole o planeta juntamente com o Nil Vamos simplesmente usar o spray antes de mais nada Beleza, o é alto, os plantinhos ali, era só ele usar, ele ficou marcando, hein? Se levasse mais uma mordida, ia estar com sintomas de morto, beleza. Rapaziada, antes de prosseguir o game, já que o Leon está fine agora, mas isso não significa nada, uma mordida ele fica pro danger. Vamos fazer a coleta aqui, ó. O bom desse gamezinho aqui é que ele mostra aonde que tá os itens. Temos três itens aqui. Temos item ainda nessas áreas vermelhas aqui Mas nada mais, nada menos São enigmas Então vamos Nada mais, nada menos Vou Pegar os itens aqui, tem que ficar esperto Ó, ó, tá de prontidão, hein Beleza Ó, tá aqui Pegamos, munições de preto Ô zumbi, já entrou não? Já entrou não, hein Ó louco, Olha! Nossa, o cara é rápido, ele se escondeu Beleza Temos Um gravar todos E temos um itemzinho aqui Nada mais nada menos que é munição da pistoletas Beleza Mas é, acho que é tudo, hein Pegamos tudo Peraí, peraí, tem que, que ir. Ô zumbi, ele é rápido, hein Caramba, o cara vem de, de moto O cara tá de moto, hein, tio Foca a mãozinha e tudo mais, vem apontando pro Leon Oh meu Deus, é tabuetas. Rapaziada, a última tabuetas que tinha. Simplesmente a usamos. Tá bonito tirando aquela mordida que a gente acabou de levar. Beleza? Agora seria o momento ideal para salvar. E vai ser porque o Caverninha acabou de pegar o Ink Ribbon, que é o um negócio para salvar VAP. Rapaziada, você não sabe o que a Caverninha fez. Eu acho que vocês perceberam aí, mas o Caverninha não pegou o medalhão da sala do Licker. O que, que acontece? Aventura nova extra. Beleza, isso aqui vai ser uma DLC que só tem no canal do Caverninha, tio. Ô oh, meu Deus, tá, vamos ter que voltar pra sala do Licker. E nada mais, nada menos. Sem fazer barulho. Pegar o medalhão e voltar aqui, tio. Oh, meu Deus. Só o Caverninha pra fazer isso no hard mesmo, hein? Tranquilo. Leon. Vamos nos preparar psicologicamente para essa missão, hein? Não vai ser nada fácil. É, é, é, é, é, é, é, é, tá gritando aqui, hein. Rapaziada, era, era aquela porta ali. O cabinei tá me confundindo. Rapaziada, o cabinei entrou picudando. Vamos andar como um homem. Como um macho. Rapaziada, o Licker tá aqui dentro. A gente tá ligado nisso. Não quero saber o local. Mas é bom pegar o item antes né, de sair fora. Caverninha saiu tão correndo, tio. Acho que deu. Acho que foi até melhor, rapaziada. Por quê? Ah! O quê? Eu não fiz barulho! Rapaziada, entrei na Steam aqui e tudo mais, hein? Rapaziada, ó. Rapaziada, eu não fiz barulho. O jogo tá roubando! O jogo tá roubando! Olha! Oh, não fiz barulho nenhum, tio. Chegou voando na minha cara! Rapaziada, como que a gente vai zerar o jogo assim? Como? Me diz Rapaziada, eu sei o que acontece O caverninha, nada mais, nada menos Pisou Em um objeto pontiagudo Que estava no chão Fazendo com que o Licker Ficasse ligeiro e chegasse voando Tio, derrapando Na sobrancelha do Leo, hein Vamos ficar esperto Beleza, rapaziada Vai ter que ser assim, tio tem, tem alguns itens no baú lá Mas não tá bem Tava bonito, mas eu falei Não fique feliz Ó Beleza, rapaziada, encontre uma saída. A saída simplesmente tá lá embaixo. O tiozinho tá ali, altamente ferido. Vamos sair fora. So goes underground. Huh. That's it. That's our way out. Lieutenant Brenner, Marvin! It's time to go. Hey, Marvin. Ah! We need to get you to a hospital right now. No, no, I, uh... Save yourself. Come on, I've got you. Go! Look, we can still make it out of here together. You just can. Come... It's too late. I tried, Leon. But I couldn't stop it. We can't let this thing spread. It's on you now. Just go. I understand. Deve que ser assim, o tiozinho tava. Altamente contaminado. Beleza. Caverninha vai com um pensamento triste descendo aqui sozinho. fazer tem que pegar o giradinho e colocar aqui e girar, hein? Vamos ver qual é que é. Beleza. Ó, negócio pra salvar. Nada mais, nada menos que munição escopeta. O é, checkpoint aqui ajudou um pouco, hein? Vamos salvar, vá! Beleza, rapaziada. Chegamos ao fim do episódio. O caverneira vai encarecidamente lhes pedir para compartilhar o vídeo, beleza? Mais importante do que o like, beleza? Porque assim podemos prosseguir e aumentar a nossa caverna. Rapaziada, tenha um ótimo dia e seja um caverneiro do hard.